E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E passar um rápido recado: a gente já fez isso no Instagram e a gente trouxe a, também a nossa Live para o YouTube. Mas, né? Mas, usar Mercado shops traz benefícios ao seu negócio? Com certeza, se você usar de forma estratégica. Você não precisa enxergar só com uma loja virtual, tá bom? Na minha visão, ele é, sim, um potencializador do, da sua conta do mercado livre. Eu vou falar alguns pontos agora. E tem uma novidade, que quem me assistiu a live já sabe, mas você tem que ficar por aí para ouvir. Bom, como utilizar o Mercado Shops? Quatro dicas, vamos ver se eu chego em quatro, que eu nem pensei nelas antes, elas estão aqui na minha cabeça. E vamos lá. Dá relevância utilizar o Mercado Shops no Mercado Livre? Você acaba tendo uma relevância pelas ações. Por quê? Se você gera visita para o seu Mercado Shops, essa visita conta para o Mercado Livre, esse remarketing é feito pelo Mercado Livre, e além disso, tá, as vendas contam para posicionar o teu anúncio. Então, indiretamente... Sim, com certeza. Vantagens, você utiliza os mesmos serviços que você já utiliza. Então, se você quer estimular uma recompra de um cliente, faz muito mais sentido você mandar. Se ele é um cliente do Mercado Livre, você mandar ele para o seu Mercado Shops. Ele vai poder comprar pelo Fulfillment, pelo Flex ou pelo Coletas e vai receber da mesma forma que ele está acostumado uma outra vantagem para você isso não vai requerer né? não vai ter uma ação de uma nova configuração então você não vai precisar configurar nada novamente a sua integração dos produtos já continua valendo os seus anúncios são replicados dentro dos shops. então isso entra num fluxo normal de pedido dentro do seu painel de vendas no mercado livre e mais um fator de diferencial é para quem perdeu a reputação porque não tem termômetro dentro do Mercado Shops mas as vendas que você faz ali contam para te tirar do buraco te tirar do amarelo do laranja e assim por diante então Shops é uma realidade estratégica para quem vende no Mercado Livre e seguindo um pouquinho a tendência tá eles ampliaram o benefício para quem não tem Mercado Shops ainda para poder criar o seu Mercado Shops tem isenção aí de até o final do mês 9, né? então isso é muito bacana, isenção de taxa, taxa zero na venda, tá bom? Então, zero de taxa e né? percentual da taxa percentual, tá bom? E também colocaram uma medida que é para sempre, ou para sempre é muito, mas sem data final agora, que é redução da venda clássica para 5,5% de comissão e, vendos, e redução da venda premium para 10% de comissão. Então reduziram 6% na tua taxa de venda premium pelo Mercado Shops e 5,5% na tua taxa de venda clássica do Mercado Livre. Isso é muito bom para você estimular e lembra que eu falei a recompra. Então essa recompra é muito importante. Coisas para não fazer dentro do Mercado Shops ou para não fazer dentro do seu Mercado Livre. Você não pode colocar link na pergunta, tá? Então a pessoa te manda uma pergunta, você fala: ah, "Corre ali no meu Mercado Shops que compra por ali." Não pode fazer isso, o tráfego veio do Mercado Livre e ele continua ali. Pode mandar no campo de mensagens? Pode mandar no campo de mensagens para o seu cliente posterior à compra. Você pode mandar para ele pelo WhatsApp, você pode mandar para ele para onde você quiser. Outra vantagem aí também no Mercado Shops, que eu acabei de lembrar, se não esquecer, é que eles também têm um time de assessoria diferente. Então, se você tiver um projeto, se você começar a engajar, você vai conseguir ter um assessor diferente no Mercado Shops. E se você não tem noção de como criar a tua loja, e usar o Mercado Shops, a gente vai começar agora, tá? Se liga aí porque dia 22, 29 e 5 de agosto, tá? Então 22, 29 de julho e 5 de agosto, às 3 da tarde, por três quartas-feiras, a gente vai ter uma transmissão ao vivo de um passo a passo, junto com a Thaís, do Mercado Shops, aqui no canal, de como criar a tua loja e começar a colocar lá para rodar dentro e usando o Mercado Shops. Fica aí com a gente. O link tá aqui embaixo para você ser avisado, se inscreve aí nessa série, vamos junto, grande abraço e valeu.